A maioria das pessoas acredita que fazer uma oração, fazer uma reza é pedir, é se lamentar, é contar para Deus todos os seus problemas e pedir uma solução. Mas oração é uma prática bem diferente disso que a gente imagina. E eu vou te ensinar aqui uma forma de fazer uma oração para despertar a energia oculta que as plantas têm para transformar a nossa vida. Então fica comigo que você já vai descobrir o passo a passo para aprender, através da oração, a despertar a energia das plantas. Solta a vinheta, pessoal! A maioria das pessoas passa pelas plantas e nem percebe a existência delas, principalmente na correria das grandes cidades. Né? A planta está ali fazendo o papel dela no mundo, mas ela nem é percebida porque as pessoas têm muita coisa para fazer, têm seus problemas para resolver, a sua rotina para dar conta. E mal sabem essas pessoas que se ela parasse por um breve momento diante de uma planta, fizesse uma respiração perto das folhas, ela teria muito mais força e muito mais poder para resolver os desafios do dia a dia. A Fitoenergética catalogou na natureza 118 plantas e conseguiu descobrir o que cada uma dessas plantas carrega como uma força oculta, como um poder oculto que tem a ver com o campo de energia humano. Então, a planta tem o campo de energia dela e nós temos o nosso. E existe uma interação entre a energia da planta e a energia que nos falta que a gente vai perdendo ao longo do dia, justamente porque estamos imersos, mergulhados nesse dia a dia corrido, complicado. Então, a gente estudou essas 118 plantas e eu vou mostrar para você aqui como que a gente faz para despertar o poder oculto da planta. Então aqui, nesse vasinho, eu tenho um pé de manjerona. Manjerona é uma erva, um tempero que normalmente a gente coloca no feijão. Essa aqui tá deliciosa, tá um cheiro maravilhoso aqui no estúdio. eu vou falar para você o que, que a manjerona faz. A manjerona traz a sensibilidade de perceber os outros à sua volta, ajuda você a se tornar solidário ao sofrimento do próximo, né? deixar de ser egoísta e cria espírito de equipe, incentivando o trabalho em equipe e ajudando a respeitar a opinião dos outros e a viver em paz numa comunidade. Então, a manjerona, ela estimula o espírito de equipe, muito boa para ter nas empresas. Que bom que a gente tem um pezinho aqui no nosso estúdio. Só que a manjerona, o que ela revela para nós, o que ela mostra, é o sabor desse tempero. São as propriedades fitoterápicas, que são as propriedades físicas dela, os princípios ativos químicos que ela tem. Isso é o que ela revela. E o que ela tem de oculto só é revelado quando você entra numa profunda conexão com a manjerona, quando você consegue se comunicar com ela num nível mais profundo. E tem uma linguagem que as plantas entendem, que é a linguagem da oração. Então, o que, que você faz para se comunicar e para transferir a energia da manjerona para o seu campo de energia, para entrar em conexão com ela? A primeira coisa, você vai fazer respirações bem profundas. vai acalmar seus sentidos, vai relaxar. Para isso é bom ter um lugar calmo, tranquilo, ok? E em segundo lugar, você vai mentalizar uma pequena oração. Você pode dizer ou pensar o seguinte, tá? Eu sei que você é manjerona, carrega um padrão de energia e vibração que eu sozinha não consigo absorver. Eu sei que você armazena essa energia para depois me passar. Sou muito grata por você se oferecer como canal de cura do meu corpo e da minha alma, ok? Depois que você fizer essa pequena oração, você pode cantar um mantra, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração da gratidão, enfim, algo que conecte você com a sua espiritualidade. Não importa o tipo de oração que você vai usar para se conectar. Depois, você vai, mais ou menos nessa distância que eu estou da, da manjerona aqui, você vai imaginar, ou mentalizar, ou acreditar que do seu coração sai uma luz verde em direção à manjerona. Depois, quando essa luz verde volta ao seu coração, sai uma luz prata da sua testa e vai até a manjerona. Quando a luz prata volta, a luz verde se expande. Quando a luz verde se retrai, o prata se expande. Então fica verde e prata, verde e prata, verde e prata, verde e prata. A luz verde e a luz prata vão se revezando em direção à manjerona. Quando você fizer isso por uns dois minutos, mais ou menos, você relaxa e fica recebendo a fitoenergia da manjerona. Você pode fazer isso com qualquer planta que conste no livro da fitoenergética. Aqui eu escolhi a manjerona porque ela está no vasinho e ficou melhor para demonstrar para você. Mas vamos supor que você só tivesse manjerona desidratada em casa e você quisesse preparar um chá de manjerona, você poderia fazer o verde e prata, a oração, diretamente na xícara. No lugar do vasinho eu colocaria a xícara e faria essa interação de verde e prata, ok? Então, pode fazer com qualquer erva, com alecrim, com calêndula, com alfazema, com camomila, gervão, roxo marmelo, enfim, a planta, hortelã, canela, a planta que você escolher para despertar o lado oculto dela, o poder que ela tem. Eu escolhi a manjerona porque era o que eu estava precisando, mas você pode escolher qualquer outra planta que está no livro da fitoenergética. Se você quiser adquirir o livro ou então os produtos da fitoenergética, os sprays, os incensos e toda a linha disponível, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar a nossa loja virtual, tá bom? Espero que você curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Te deixo aqui um grande beijo verde e até o próximo vídeo.